Melissa Lorange, eu vou beber enquanto gravo esse vídeo e ele vai terminar sem absolutamente nenhum sentido. Vamos lá? O tema de hoje é bonito: é o, o pombo enxadrista digital. Qual é a ideia do pombo enxadrista? O pombo em xadrista é uma metáfora que não adianta você querer jogar xadrez com um pombo. Você vai explicar as regras pra ele e no final ele vai cagar no tabuleiro Derrubar as peças e sair andando Que é uma forma de você dizer que não adianta gastar tempo, saliva Explicar as coisas para quem não quer ouvir Certo? Certo E aí que eu tô dizendo como estadista digital É que pra gente não fazer isso nas redes sociais, na internet Eu sei que esse tema é um pouco batido Eu já devo ter falado isso várias vezes mas Eu quero retornar nele Porque cada vez mais Faz-se mais urgente. Veja bem, toda vez que algo polêmico ou viralizante acontece neste país e ou mundo, as pessoas têm muita opinião para dar. Por quê? Não sei. As pessoas gostam de opinião. Elas acham que elas são relevantes, elas acham que elas são produtoras de conteúdo. Nem eu que estou fazendo isso aqui estou produzindo conteúdo. Né? Estou produzindo um negócio aí. Se é conteúdo ou não, sei lá canudinho é ótimo para drag queen gente anota isso aí, se a é drag queen não quer borrar a maquiagem dia aí o negócio sobe rápido você fica louca, é uma loucura mas vamos lá ter esse problema da internet que a internet ela democratizou a distribuição de opiniões entendeu, eu tô aqui fazendo esse vídeo que também é uma opinião, a diferença é que você escolheu o deu play para ouvir o negócio da internet é problema, problema sério da rede social é que a vez você não clicou para ver a opinião merda da pessoa, a pessoa vai lá e dá a opinião merda dela. E aí fica um monte de gente dando um de opinião merda, e lembre-se, você não precisa engajar em discussões com nenhuma dessas pessoas, porque existe uma grande armadilha, grande armadilha, que é uma armadilha de achar que as pessoas estão abertas para o diálogo, porque elas estão fazendo coisas, comentando coisas e abrindo postagens com comentários, ou seja, dá-se a impressão, de que, porque dá para responder o que a pessoa está falando que ela quer uma conversa, ela não quer, ela quer atenção se tivesse uma bolsa terapia, a internet já está vazia e essa é uma grande várzea, porque as pessoas não tá dando atenção para terapeuta, terapeuta, dando atenção para ela a não o caralho do da gente, entendeu? Mas não, não tem bolsa terapia, as pessoas não fazem terapia ela vão para a pra internet pedir atenção, porque elas acham muito importante, muito relevante o que elas pensam. A opinião delas é uau! E eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou repetir. Essa é aqui é importante lembrar, que a sua opinião não é importante para ninguém, a não ser você mesma, minha amiga, tá? Ela é importante para você e para quem te considera. Para as outras pessoas, não é importante. Você não é importante quanto mais a sua opinião. Tá? essa ideia de que as pessoas são importantes, todo mundo tem seu valor, mentira, as pessoas não vale nada, mas eu gosto de você, entendeu? tô falando isso porque isso aconteceu comigo, vou dividir com vocês uma situação que aconteceu real comigo, com um amigo meu, um amigo querido, ele postou alguma coisa, né? ele é um homem negro, ele postou alguma coisa e eu comentei, com um vídeo que eu tinha acabado de postar na internet, que era sobre exatamente aquilo que eles estavam conversando. falei, ah, eu concordo com você inclusive esse vídeo aqui que eu falo muito sobre isso. Porque eu tenho esse hábito, né, que é um hábito terrível de produtor de conteúdo, abre aspas aí de youtuber, que acha que pode ficar jogando vídeo que as pessoas vão ver, ninguém vê porra nenhuma. Mas a gente tenta fazer isso pra ver se alguém vai lá e no clickbait. Mas presta atenção. Aí eu colei isso pro meu amigo, né porque enfim, vai querer estar interessante porque eu tenho a dizer. Porque nós somos amigos, nós conversamos sobre coisas Se ele estiver interessado, ele pode ir ali Saber o que eu tenho a dizer sobre isso que eu não preciso ficar falando Tem razão para fazer vídeo, eu não preciso ficar repetindo Aí o um amigo foi lá e respondeu o seguinte Já chega você Branco Querendo dizer como eu, preto Tenho que me sentir a respeito disso É uma armadilha Não caia It's a trap It's a trap Porque, lógico Óbvio. A pessoa tá que tava querendo um momento belicoso da vida dela, que ela tá puta, com razão, Tá puta. Ela resolveu distribuir, patada pra todo mundo sobrou pra mim. Eu não vou engajar neste combate. Eu não vou me justificar. Eu não vou falar, não, mas eu não quero ensinar como uma pessoa negra. Porque eu não tô nem falando sobre como pessoas negras querem se interessar em, por nada nesse vídeo. É um vídeo geral sobre um tema social. Porque eu não vou, menina, não, não, não adianta. Não é sobre isso. E tá tudo bem. A pessoa só quer ficar puta. E ela tá no direito da internet da dela. Entendeu? A quer ficar puta. Deixa ela ficar puta. Deixa ela ficar puta. Você entenda, entenda que tá puta. E segue seu mundo. Não engaja, não cai nessa armadilha, não discute com gente que só quer ficar puta. Entendeu? Que só quer cagar no tabuleiro e ir embora. A pessoa não vai, ela não quer nem saber sobre o que é o que eu postei, no negócio do link, que tá certo, que nem é importante, porque é link de YouTube, foda-se. Quanto mais entrar no engajamento de... Ih, menina, não quer nada, não quer nada disso. Não quer nada disso. Deixa pra lá, segue seu rumo. Isso serve é pra seus amigos, isso serve é pra quem você não conhece mais ainda. Porque seu amigo, ele pode estar num momento ruim, aí você não vai discutir. Depois você conversa outras coisas, outros momentos. Vida ao vivo, assim, tete a tete, às vezes até melhor. Ah, relaxa. Gente que você não conhece, então, pra quê? Você não vai convencer uma pessoa que não te conhece dar de opinião na internet. Olha, mas você tem que ter uma paciência, uma oratória, um poder de convencimento que não, não é, não acontece, não é assim que funciona. A pessoa está cagando, literalmente, que nem o pom, cagando no tabuleiro e andando, entendeu? Por isso que é o um pom chá de futebol. Não gaste seu tempo. Não gaste seu tempo. Uma das primeiras frases, uma das primeiras frases que a gente aprende na internet, eu deveria aprender, é Não alimente os trolls, e não alimente mesmo, às vezes não alimente você mesmo sendo troll, você quer discutir com pessoas, não discuta, não discuta, tá? Não discuta, ou então discute, faz que nem eu, solta uma assim, bem brava, ah, vai tomar no cu, frente a e psh, muta, a situação vai embora a pessoa vai falar se rasgando, batendo a cabeça na parede, subindo pelo teto e você tá o quê? Tomando cerveja. Descarudinho. E também é importante lembrar que existem pessoas que estão na internet apenas com o objetivo de engajar você a ir lá reclamar. É o cagador oficial. Ele é profissionalmente um cagador de tabuleiros. Por exemplo, aquele moço com aquele nome daquela marca de bicicleta, que faz aquele podcast, que perdeu aquele investimento... Daquela empresa de distribuição de alimentos, aquele moço. Então, esse moço, as pessoas acham que ele é burro. Eu gosto muito disso. As pessoas acham que ele é muito burro porque ele fala besteira. Ah, meu Deus, como ele fala bobagens. Ele fala bobrinhas. Ele está engajando vocês. Porque, por exemplo, eu podia morrer tranquilamente, olha, na paz do Senhor, sem saber quem é esse homem. Mas eu sei quem é isso. Por quê? Porque vocês ficam falando a besteira que ele tá falando. Então, vamos ver quem é burro. Ele que tá falando a besteira, conseguindo engajamento e as pessoas ir assistir ou você que tá engajando ele de graça dizendo que ele é burro. Hum. Parece-me que a pessoa que ganha dinheiro e a outra que dá dinheiro a pessoa que ganha dinheiro, uma é esperta e outra é burra. Resta você pensar exatamente qual é o seu lugar nesta ecologia. E aí, tem uma outra situação também, que eu falei, você tá no podcast que é, se assistam, vejam as marcas. Que é o seguinte, se esse cara perde patrocínio de empresa, porque a empresa quer manter uma imagem positiva, ele ganha de outras, ele ganha gente que, como ele, pensa essas besteiras todas. E vamos lá ouvir o que ele tem a dizer. Então o resumo da ópera é, não engaje, não engaje em discussões que não serão frutíferas. Eu sei que às vezes, gente, a vontade de dar uma opinião, ela vem até aqui, ó. Pena das falanges dos dedos. Mas você puxa de volta. Entendeu? Aí você pensa, nossa, eu quase cometi o crime de dar minha opinião na internet. Não dê. Não dê. Não dê a sua opinião sobre tudo. Ninguém tá nem aí pra você. Você não é especial. Tá? E só eu que dou opinião sobre tudo. Eu sou a pessoa que dá opinião porque eu sei que ninguém tá nem aí. Eu dou opinião despropada. Se eu falar, discutir comigo, eu também nem respondo. Isso. Não é? Meu amor, se você comentou alguma coisa, eu respondi uma vez, você comentou a mesma coisa, e eu não respondi mais, é porque eu não me importo. Fica a dica pra você. Essas interações comigo na internet são. Ah, eu acho tal coisa. Você diz, eu não acho por causa de não sei o quê. Eu respondo, ah, mas você não pensa nisso. Se você responde a mesma coisa, eu não falo mais. Não por quê. Acabou ali. Você vai continuar, eu já falei o que eu acho. Você vai continuar, achando que você quer ir, porque eu... eu... No caso, não estou recebendo aula, aula pra te ensinar porra nenhuma. Então assim, fica o seu pensamento merda, fica o meu pensamento merda e cada um faz seu próprio cocô no seu próprio tabuleiro de xadrez. Brrr. Era só isso que eu queria dizer, eu não vou sair não porque eu já tomei a quinta boêmia do meu dia, terceira, quarta, sexta, quem está contando, tá? É, se você gosta desse canal, gosta das minhas opiniões, e acho que eu devo dar opiniões, e aí você vai comentar, nossa Melissa, mas suas opiniões são muito interessantes, que bom, pague por elas, mande um pix pra mim, está na descrição desse vídeo, compartilhe as minhas opiniões com outras pessoas, vai que elas também estão dispostas a ouvir o que o macho doido de peruca, bebendo cerveja de maquiagem na cara, tem a dizer. As pessoas têm gostos estranhos, né cada um com seu fetiche? Nós nos vemos num próximo vídeo, muito sério, porque esse canal tá agora mesma sério. Calma. Tem que enxugar outra. Presta atenção. A gente se vê num próximo vídeo, tá? Compartilha com as pessoas, é muito bom. Fala, dá like, dizem que é bom pro YouTube. Eu sabia o que eu tô fazendo no YouTube, mas o YouTube já a tecnologia, entendeu? Antiga. Esse que tá resumindo todo esse vídeo em 30 segundos no TikTok, que é o que a sua acompanha de tempo de TDAH é 30 segundos. Passou 32 segundos, o pessoa não presta mais atenção no que está falando, já vai embora, tá? Então você chegou até aqui, tem duas coisas que a gente pode ter certeza, um tu é velho, dois você não precisa tomar a italina. Até o próximo vídeo. Então, assim, se você tal qual, meu amigo, gosto muito dele, pessoal gente finista, um beijo pra você, que não tá vendo esse vídeo. Mas se você levar tudo pro pessoal, sai da internet. Sai na internet agora, sai, desliga esse vídeo, joga o seu modelo pela janela, taca fogo, volte a viver nas cavernas, volte a, sei lá, ser um homo erectus, porque não é sobre você. Não é pessoal sobre você. Ninguém tá nem aí pra você. Olha a quantidade de pessoas que estão na internet. e acha que você, vocêzinha, é diferente. É ninguém. Tá, amor! Amor, franca.